Olá, viajante, bem-vindo ao Verdade dos Dados. Neste vídeo vou te mostrar por que Forspoken está sendo tão criticado em um minuto. Aproveite e assista depois meu vídeo para entender o futuro dos games, a essência das sagas Halo, God of War e por que o, o mais do mesmo e as microtransações vão continuar ainda por um bom tempo. Sem rodeios, Forspoken é uma mistura de várias obras de Hollywood, inclusive Nárnia, história e personagens medianos, com o maior destaque sendo os movimentos plásticos da protagonista Frey, já que a desenvolvedora diz que os gráficos são da nova geração mas não são, e ainda tem requisitos mínimos de um PC da NASA. Isso é no mínimo uma vergonha, com jogos recentes muito mais bonitos tendo placas de vídeo recomendadas de anos atrás. O jogo recebeu nota 68 que subiu para 69 no Metacritic, o que confirmou seu título de primeiro flop do ano. Não podemos esquecer também dos prováveis problemas internos da desenvolvedora, Square Enix, que vem lançando vários jogos ruins sucessivamente. E os diálogos cringes? Já viu esse diálogo que virou meme? Esse tipo de adaptação para o público adolescente tem resultados como o comportamento dos adolescentes bem certo e imprevisível, dessa vez o dado caindo azar e virando mais um meme no oceano de devaneios do TikTok e Twitter. Se gostou do conteúdo, me segue e ativa o sino de notificações para receber mais conteúdo.